show do ariano, eu do ariano, Show do ariano, sem assunto, show do ariano. Marcumé, Marcumé, Marcumé mesmo, Marcumé. Ariano sem assunto em dias e pá. Cadê o meu cafézinho? Cadê o meu cafezinho? Eu toquei o meu cafézinho pra poder tomar meu diazépão. Quer dias, o pão, eu quero um cafézinho. Como é que é isso daqui? É, é um papelinho? É um papelinho? Deixa eu ver o papelinho que é isso daqui. É, é um papelinho, é um jornal! É um Ih, que jornal, mentiroso! Até parece que é verdade, mas é verdade não, então é... Jornal é tudo, mentira, olha só. Você pega aqui pra poder ler, não tem nada da verdade aqui, nos papel. Todas as palavrinhas bonitas, mas tudo. Você fica lendo, fica labusando docinho. Você fica lambuzando docinho, lambuzando docinho.